negócio da Tami, ela na realidade quis mudar de sexo, mudou e deveria haver uma lei que pudesse mudar o nome dela também né, e assumir definitivamente o papel masculino que ela quer viver, é a vontade dela, porque que a vontade de uma pessoa não vai ser respeitada? Ela tem que ser respeitada como homem, agora ela tem que arrumar um nome de homem né, Tami, né? Tamo, Tamo junto nessa aí. Eu não estou junto assim, só expressão. Agora, é vontade dela, ué. Por que, que vai ficar insistindo em chamar ela de mulher se ela não quer ser chamada de mulher? Ela mudou de sexo. É complicado interferir, né? Mas ela faz o que ela achar certo e deveria adotar um nome masculino, legal, para definitivamente ser tratada como um homem, entendeu? Porque é, é o gosto dela. Houve essa possibilidade. Entenderam? Não vou alongar muito a questão, mas é isso. Ela quis, tem que ser feito.